Então, a anos Qual é a segunda etapa? Ah, sim, hmm. então. O que eu queria dizer que essa foto, essa fotografia, no momento que estamos falando, ainda não existe, porque a Roberta não a escolheu. Então, é por isso que estou falando de uma tela preta, completamente preta. Esse vídeo pode ter sido o resultado do que aconteceu quando você assistiu. 4.349 filmes. O que se toma torna memória? O que desaparece a memória? O que recriamos? Há um tempo terminei um filme que devia ser lançado ainda este ano. Este filme dura 8 horas e 48 segundos. E consistia em muitos planos de terras pretas muito escuras em imagens. Quem assistiria a um filme de 8 horas, se não forem cinéfilos interessados com antecedência? Além disso, quem lê todos os livros na íntegra, palavra por palavra? Mas não é sobre isso que eu escrevo, o mas não principalmente. Eu escrevo sobre resistência, sobre como tornar a vida possível apesar de todas as formas de morte, ou no caso dos povos originários no Brasil, apesar de tentarem, Mataros de todas as formas há mais de 500 anos. Essa jornada pela Amazônia para muito além da geografia e também uma investigação sobre as resistências possíveis no momento em que vivemos. Impossível na emergência climática e da sustentação em massa das espécies. Os filmadores encorajam uh, esse filme para Veja no cinema uma experiência que os diretores recomendam. Uh, mas que passei em uma teia pequena, pessoalmente, em duas partes, passando grande parte do meu tempo no meu telefone, repetindo uh, o tempo no tempo das cenas, uh, confundido, apesar dos fones um windows os barulhos dos. Dinossauros, safiários na minha janela, como os japoneses de Kensa, etc. Que minha para um desencorajamento da experiência monovisual, monotela, um estímulo de monoconcentração visual, a hipersensibilidade. É um filme georgiano assistido anteriormente no movie, sob o de Kutaisi. Muitos diálogos acontecem fora da terra, dissociando imagem e som. O primeiro, fazendo o papel, hora da ilustração, hora da interpretação, para o qual cada espectador pode passar. Este filme não é para ver. No meu trabalho anterior, interessei por João César Monteiro. Cujo local do filmagem descrevo de no meu vídeo anterior. E mais especificamente, pelo seu penúltimo filme, como State Rater, Street Diz que mudei que a do e a aqui. Estou apaixonado. E por quem? Por... Branca de Neve. Mais recentemente, de neve. descobri a filmografia de Edward Owens. Jogos de luz e encontrou no escuro. Em um nível teórico, reouvir Guy de borme traz algumas pistas reconfortantes numa uma turbulência, é turbulência é emocional é revolucionária. Um outro... As imagens dos intervalos são mais adequadas do que qualquer outra para evocar um intervalo da vida. Para descrever efetivamente esse período, seria necessário mostrar muitas outras coisas. E daí, devemos antes compreender a totalidade do que foi foto o que resta ser feito, e não acrescentar outras colunas ao velho mundo do espectáculo não. e da memória. Para encontrar a forma desta obra, aqui, que eu queria que fosse mais teórica do que plástica, e afinal uma questão de entrar na minha cabeça, onde fica esta cabana, cuja biblioteca contém mais obras do que eu poderia ler, eu usou a forma do desktop então, movie emprestada em particular de Kroeger e Berlini, e também de outras pessoas. A vontade de compartilhar é grande, mas às vezes a vontade de não incomodar é ainda maior. Quando o dom é desrealização, o compartilhamento é efetivamente uma demanda. E o custo exigido da outra na multiplicação dos mãos que escrevem, a liberação do acesso a um número incantificável de obras, e um custo de tempo e necessidade. A criação não pode se satisfazer como curto prazo. Também, tendo aqui a tendência de perceber o médio e o mais longo prazo que me empurrou para a criação do dia. Is slightly indistinct. Desse transportamento da imagens pode ser popular apagar a, a imagem Pers ativamente, Pers como MLS de Olives Phantom, ou, em seu relativamente mais famoso, Nostalgia, ou deixá-lo aparecer em vez de forçá-lo a aparecer, como de costume, com moderação. Através deste conjunto, Faça da Imagem Memória uma Imagem Memória, participei do atlas da obra Mnemosin. Retenho alguns filmes deste movimento, filmes que eu vi e que, que, que eu não vi. Que eu o que eu não George D. Berman disse A imaginação é de fato essa linguagem universal que serve para tudo, ao melhor e ao pior, ao pior dos monstros assim, assim, como ao melhor dos astra, a imaginação abandonada a a mesma, é o pior, ela produz então monstros impossíveis e deixa proliferar as extravagâncias e erros de uma sociedade civil. Abandonada à ignorância ou à interesse, o que fazer para conduzir sua crítica, censurare e justamente o que a equipe se sente fazer é injusto e ineficiente. E um obscuramento ou outro. De toda maneira, antropologicamente falando, ninguém saberia suprimir as imagens ou a imaginação de que o homem inteiramente moldado. É preciso, portanto, investir perigoso e convocar a imagination comme a raison e sua falsa inimiga. Archie nommeria un então temps local en que sa dupla convocación est é tornada possible, unida à raison, à imagination et à main Aristoteles enunciava que non se pouvait pensar. Mesmo conceptualmente, sem imagens. Como Jorge Didi Uberman escreverá sobre o, o Atlas Nemosindia Piwakpo, será um, uma questão de ter coletado para, por sua vez, para oferecer. Maixão de novo, fecho os olhos seu autor para ver. Autorizado. O pior cego é aquele que não quer ver e o pior surdo é o que não quer ouvir. Ferreiro cego, quem tem um olho é rei. É, pra muitos a capital do Brasil ainda é Buenos Aires. E o Brasil é um país de negros, mas ainda é o país do futuro, dizem. Ah, por que esse silêncio? Vamos examinar o resto do carnaval. Contam maravilhas em Tecnicolor.